É nós de volta para darmos sequência a essa série de vídeos que está super, super, super interessante. Se você chegou aqui agora ou é novo aqui no canal, dá uma voltadinha no nosso canal e verifica a playlist depois que você vai encontrar vários vídeos desta série que são super especiais. E possivelmente você pode estar perdido se não assistiu ainda nenhum vídeo lá atrás desta série. Então, senhores, corra, assista o vídeo anterior eu vou deixar aqui abaixo nos, nos cards para que você possa poder fazer o clique né? mesmo no percurso desse vídeo e aí, então você dar um vislumbre direto a todos os vídeos já postados dessa série que está extraordinário. Você vai sair daqui com um conhecimento super, super, super, super sobre o Revit. Então, bora dar continuidade à nossa aula? Uh, senhores, na aula passada, vocês já tiveram um vislumbre especial de tudo quando nós tratamos essencialmente sobre a construção do nosso projeto. E agora nós já fizemos a construção das paredes. Para dar uns segmentos a tudo isso, vamos agora progredir. Vamos agora criar a cobertura. Por que, é que a gente vai correr direito para a cobertura? Por uma questão muito simples. Por causa da estética que nós vamos empreender para o nosso projeto. Aqui dentro das vistas, você vai ter a opção de elevações da construção e vai então em vista frontal. Aqui nós temos a nossa vista frontal. Se você clicar aqui nessa lâmpada, permite desocultar todos os elementos que estão ocultos. E você vai perceber que nós temos aqui nosso pavimento térreo e ele começa a partir de 40 centímetros para cima. E nós podemos colocá-lo em zero. Vamos lá? Clicamos sobre, vamos colocar zero, ok? Muito bom, é aqui o nosso Revit vai manter-se em zero. E depois o nível alto mantém-se em 3,80. Nós podemos colocá-lo em 3. E posteriormente temos a platibanda, que não nos interessa nesses exatamente, porque a nossa habitação não tem a platibanda. Então apagamos este nível, que ele, olha o que ele está a dizer. Ele está associado juntamente com a seleção, serão os elementos de vista, é, vista do piso, ok, beleza, isso não, não faz muita diferença para nós então, aqui nós temos agora a nossa cobertura e o nosso pavimento terra. se nós quisermos, podemos criar um outro pavimento que okay, é só aqui, copiar, copiar, um, vamos dar pelo menos 40 queira a distância naquela altura existente agora, aqui como temos esses, essa, essa, essa, essa, essa, essa essa opção de recorte da vista, então vamos desativá-la e permite que o nosso nível seja absorvido, e ele não maior, uh, nível 6, vamos aqui copiar essa configuração não queremos uh, queremos a configuração para pavimento né, pavimento terra né? pavimento térreo vamos colocar lá um, ok, aqui está o pavimento térreo 1, um. e podemos alinhar quebrando aqui e então deixando o um negócio muito mais deixando o um negócio muito mais bonito, né? Ah, check. Beleza. Aqui então temos a configuração do nosso do nosso projeto. Vamos aqui fechar a nosso né, nosso elemento e então vamos agora criar a nossa cobertura. Há um critério aqui super especial que vamos utilizar para permitir que haja proporção e harmonia no nosso no nosso desenho. Vamos então prever com linha de detalhes Linhas de detalhes vamos então para ver qual é a altura específica desse projeto vamos dizer que é 3, qual é a metade de 3? metade de 3 é 1,5 portanto aqui temos mais ou menos a metade de 3 vamos aqui no centro e vamos colocar 1,5 um 1,5 um fixa aqui e depois fixa aqui portanto temos agora um modelo minimamente proporcional. Portanto, só nos resta agora. irmos para a arquitetura, procurar por telhados. E dentro de telhados, então, podemos utilizar o telhado por extrusão. Extrusão. Muito bom. Portanto, uh, vai nos abrir aqui o plano de trabalho, selecionar um plano, clicamos em OK. Se você já tiver o plano selecionado, você pode perfeitamente a partir daqui, então, acionar o plano. Mas como não temos, vamos então selecionar um plano. e Vamos aqui clicar sobre esta parede e ela permite que por cima da cobertura, dentro do nível de cobertura então, desenvolvamos o nosso telhado. Portanto, damos OK e aqui podemos então traçar o nosso, o nosso telhado. E aqui então temos o nosso Telhado, vamos dar OK e a configuração está completa. Um vislumbre na vista 3D. Aqui está a nossa vista 3D. Agora eu vou selecionar sobre o telhado e vou mudar então o nosso telhado para telhado cerâmico. Muito bom, aqui está o telhado cerâmico. O que vamos fazer agora é o que? É, é pegar nas nossas paredes, selecionar todas as nossas paredes. Uh, você pode utilizar a opção dentro do Revit. CA ou SA muito bom, esse A dentro do Revit e então você seleciona todas as paredes ou todos, todas as instâncias similares todas as instâncias, todas as categorias similares, então vamos aqui nessa aba, né? na aba de modificar paredes e anexar top e base, clicamos sobre a nossa cobertura e automaticamente aconteceu isso que é bem, que é bem especial dentro do Revit, aqui está então o nosso modelo, sem janelas sem porta e sem Nada disso, somente um modelo puro. Portanto, aqui criado, agora podemos, então, ir... Lembrar vocês que essa não é a sequência perfeita de como começar um projeto no Revit, mas esse é o critério que eu achei para, então, desenvolver este meu projeto. Você pode usar outro critério, tá bom? Você é muito livre para isso. Agora, um, para darmos sequência, vamos agora criar o piso, ok? acho que devemos ter criado primeiro o primeiro piso, mas não faz muita diferença dentro do Revit esta, essa, esse procedimento. Uh, vamos aqui utilizar o laje de estrutura de concreto armado. Muito bom, muito bom. Portanto, dizer a vocês que é que o Revit, por meio desta opção, que é selecionar paredes, permite você fazer a criação do piso sem precisar traçar linha a linha. E ele, a partir da seleção de paredes, automaticamente ele cria a linha do piso, conforme vocês observaram aqui. Vamos utilizar o aparar, estender, que também é chamado de tree no autocad é tremendamente diferente esse tri, mas aqui no Revit é o Aparar, clicando nessa setinha permite que uh, a nossa linha alcance um outro nível de proporção, um outro nível do, né, da localização da própria, da própria espessura, portanto aqui temos o nosso piso feito, depois do nosso piso feito agora podemos criar as nossas janelas e portas, e então, vamos começar por Portas. Dentro desse template que eu vou disponibilizar para vocês para que vocês acompanhem para curtir as aulas já tem umas famílias super especiais e agora quero já dar crédito a cursos construídos acho que um template que eu estou trazendo dá cursos construídos desenvolvidos por eles eles são muito topos e né, tenho, tenho, tenho a minha certificação do, com o Revit feito a partir do seu, do seu a partir da, da sua plataforma de cursos Portanto, aqui está. Vamos aqui criar também uma porta para a zona de serviço. Para a cozinha também. A cozinha, estamos ainda analisando se vai ser open, open ou não. Vai ser aberta. Depois, essa porta para a casa de banho. Que vai ser uma porta de 60. Pela dimensão da casa de banho. Uma de 60 a é melhor. Vamos aqui criar uma porta, né? Uma porta principal. Aqui está a porta principal. E depois, vamos aqui criar e as nossas, nossas janelas uh, Temos aqui já essa família de janelas de 2 metros que vai ser a janela para o quarto muito bom uh, vamos aqui criar também de 2 metros a janela para a cozinha e posteriormente vamos criar janelas pequenas temos aqui essas janelas que são janelas para são janelas maxi de vidro uh, elas são essencialmente usadas para as casas de banho vamos utilizar uma delas muito bom, aqui está, para a casa de banho. Agora vamos precisar de utilizar aqui uma janela, vamos utilizar parede cortina, parede cortina, corta no o. Mas para isso vamos duplicar essa janela maxi de casa de banho, selecionando sobre a mesma, editar tipo, duplicado. Vamos aqui criar uma janela de 60, muito bom, por 2 metros, 1 metro e 20. Aqui está depois podemos aqui alterar os parâmetros aqui não temos a altura vamos por um metro e aqui não temos a largura vamos por 60 muito bom vamos dar ok aqui está então vamos aqui colocar uma aqui e outra aqui lindas linhas. vamos dar uma olhadinha na vista frontal aqui está a nossa vista frontal vamos dar aqui um estilo especial uma mais alta outra mais baixa fica bem interessante e então a partir daqui vamos criar a nossa a nossa janela em parede e cortina, viemos aqui em paredes, clicamos sobre paredes aqui nas propriedades, então selecionamos as propriedades vamos aqui utilizar essa parede de cortina né? tem essa uh, vidraça externa vamos aqui clicar na vidraça externa, uh, aqui em deslocamento base vamos dar pelo menos 500 ou 50, <risos> gostei de dizer 500 menos 550 Aqui, agora, a uh, restrição superior, vamos tirar desconectado, vamos deixar aqui 2 metros e vamos então traçar por cima desta mesma parede a outra parede Olhem o que é que deu? Deu aqui um bugzinho. Vamos para a vista frontal. Aqui está a nossa janela. Nossa uh, dizer a vocês que temos aqui um então, Ok, resolver perfeitamente com esse outro tipo de família de parede Clicando sobre a mesma, vamos dar... Uh, editar tipo, vamos aqui alinhar esta, esta com esta linha, remover restações e depois vamos então fazer alguns ajustes novamente aqui, depois desse, restação, remover restação e aqui nós temos a nossa, nossa parede, damos ok e automaticamente ficou a nossa parede cortina com janela, ficou lindo né? Maravilha. Queridos, não quero tornar esse vídeo cansativo, de facto, uh, tivemos um grande progresso para a nossa residência, já temos todas as janelas, tudo lindo, lindo, portanto, na próxima aula vamos dar continuidade a todo este processo. Se você não é inscrito, já disse lá atrás, inscreva-se no canal para que, de facto, o YouTube possa entender que o nosso canal é bom, se você acha bom. Agora, se você não, não, não, não deixou o um like, deixa um like, compartilha para que mais gente possa então se beneficiar deste conteúdo. Aquele um abraço grande, até o próximo vídeo.